No ILB, quando tu te inscreves nos investimentos lucrativos na Bolsa, para além da garantia incondicional, que existe sempre, de 15 dias, eu ainda adicionei uma garantia extra. Garantia de resultados. O que é que isso quer dizer? O que é que quer dizer uma garantia de resultados? Quer dizer que, se tu fizeste todos os módulos, participaste em todos os encontros lucrativos que vamos ter, com, juntamente com a comunidade, para esclarecer todas as tuas dúvidas. E ainda assim, ao fim de um ano, tu sentires que não é para ti, que a Bolsa de Valores não é para ti, que tu não consegues investir, mesmo já com aquele conteúdo todo, eh, não, não deu para tu investir com uma boa estratégia, então eu devolto a totalidade do dinheiro. Exatamente, ninguém faz isto, pois não, mas eu faço porque eu tenho tanta confiança nos resultados que são atingidos pelas pessoas que participam do ILB que te ofereço esta garantia absolutamente fantástica. Por isso, não tens nada a perder, vai aqui vai aqui ao link, inscreve-te já e espero partir justamente com a comunidade lucrativa que já está a fazer mais pelo seu dinheiro, que já está a investir na Bolsa de Valores com a estratégia que os vai ajudar a rentabilizar o seu dinheiro bastante ao longo do tempo. Investimentos consistentemente lucrativos é isso que te proponho. Um forte abraço lucrativo e espero por ti no ILB. Até já.